recentemente o Rei Dálio publicou o seu novo livro Princípios para Lidar com a Nova Ordem Mundial. E ele fez um vídeo absolutamente fantástico no YouTube que trago-te aqui o um resumo das principais ideias para lidarmos com isso. Tirei aqui muitas notas para te proporcionar agora o melhor conteúdo de forma condensada, de forma reduzida. Vamos a isso. Todos os dias os mercados chovem e descem.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 que as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. Este é provavelmente um mega mega livro e vem numa altura crucial, com tudo o que está a passar à nossa volta. Certamente que sim. Claro que eu não poderia adivinhar aquilo com que estamos a lidar em termos militares no, no leste europeu, na é verdade. Mas é mais crucial do que nunca conhecermos aqui as principais ideias e quais são estes princípios para lidar com as, as novas ordens mundiais e quais são aqui as grandes implicações do ponto de vista económico, ponto de vista político, ponto de vista militar, ponto de vista social, como é que nós podemos lidar com isso? Por isso eu quis trazer este conteúdo que eu acho que é super, super importante e se tu vires o, o, o excerto, de, o resumo em forma animada do livro, vais ver que realmente há muitas coisas que te fazem sentido e com o resumo que te vou passar hoje aqui, também vão-te fazer, muitas coisas vão-te fazer grande, grande sentido. E o primeiro princípio, o primeiro princípio que o Rei nos passa aqui é precisamente para lidarmos com o futuro e para compreendermos melhor o que se poderá passar no futuro, nós temos que ir conhecer o passado. E para mim, pessoalmente, não há nada onde a história seja mais importante do que na bolsa de valores, ok? Eu gostei um pouquinho de história, não, por aí além, aliás, muitas coisas que na escolinha eram, eram temas muito aborrecidos, mas hoje em dia, onde a história é, sem dúvida alguma, extremamente importante para compreendermos os padrões presentes os comportamentos dos investidores, os comportamentos certos, os comportamentos errados, principalmente dos investidores, é, sem dúvida alguma, na Bolsa de Valores e nos mercados financeiros. Por isso, primeiro princípio, para compreender o futuro, estudar o passado. Até porque o Redal uh, cometeu grandes erros no passado à custa disto, de não compreender os padrões que são repetíveis ou que rimam frequentemente. E foi assim que ele começou a estudar muitos anos de história, de, de séculos e séculos de história, para perceber como os grandes impérios ascendem e também caem para dar lugar a novos impérios que estão em ascensão. E qual é aqui um dos grandes, grandes princípios que vem daqui? E já, já vou mais em detalhe, é, neste tema de ordens que estão em ascensão e ordens que estão em queda, e sempre que um dado governo gasta mais do que tem nas suas reservas, isto leva ao que? Já sabemos, a, a falhar com as suas obrigações, não é? entrar em incumprimento com as suas obrigações, leva à impressão de novo dinheiro, isso desvaloriza a moeda que, que, que é vigente, aumenta assim o valor de outros ativos e por isso o princípio que vem daqui já é o quê? Sempre que tu vires bancos centrais e imprimem muito dinheiro, está na altura de comprar outros ativos financeiros, sejam eles obrigações, ações, ouro, mercadorias, etc, etc, ok? Isto aconteceu em 2020, aconteceu em 2008, aconteceu em 2002, acontece recorrentemente na história, sabe-se lá o que é que vai acontecer na próxima crise financeira. Mas isto, normalmente existe uma impressão de dinheiro para salvarmos de uma crise, não é verdade? O que é que isto conduz? Conduz a maiores desigualdades entre ricos e pobres, os que têm muito e os que não têm nada, isto leva então à ascensão de um poder rival em conflito, que okay? entra em conflito com o poder vigente, e, e isto aconteceu uh, em vários, vários casos da história, uma substituição do, do Reino Unido, uma ordem descendente pela nova ordem dos Estados Unidos, antes disso aconteceu, por exemplo, com os Países Baixos a caírem e o Reino Unido a subir a nova ordem. Okay? Mas já lá vamos a esses exemplos. Agora, essas ordens, uh, novamente o império em, em, em termos médios dura cerca de 250 anos os períodos de transição de um império para o outro normalmente entre 10 a 20 anos. Claro que estas coisas são flexíveis mas há aqui oito forças que são motrizes, oito forças que condicionam muito esta evolução das ordens. Educação, inovação e tecnologia, competição, output que não há grande palavra em português para isso transações ou comércio internacional, o nível militar, o poder do centro financeiro e a força da moeda de referência. E então como é que começa esta ascensão do novo poder, de uma nova ordem? Normalmente, depois de um período de conflito, de que já vamos falar mais à frente um bocadinho sobre ele, ok, mas depois de um período de conflito começa a haver um período de prosperidade, de, de grandes desenvolvimentos, porque ninguém quer desafiar a ordem que está vigente, toda a gente tem medo da nova ordem vigente que ganhou o lugar, ok? Ninguém desafia isso, por isso há um período de prosperidade, há mais investimentos na educação, mais educação leva também a, a mais investigação, a mais inovação, esta inovação leva a mais empréstimos para financiar um crescimento ainda mais rápido, mais seguro e muitos empréstimos acabam por fazer o quê? formar bolhas financeiras, ok? Bolhas financeiras que mais tarde ou mais tarde vão rebentar, rebentando, uh, é, acontece aqui ainda mais uh, os, o chamado wealth gap, por isso uh, aqui a diferenciação entre os muito ricos e os muito pobres, começam a haver aqui uh, rebentamentos de bolhas, não é? Leva a, a que muita impressão de dinheiro, como já vimos, impressão de dinheiro começa a originar também conflitos internos nos países, porque os que não têm nada começam a entrar em conflito com os que têm tudo, ok? Isto leva ao quê? Muitas vezes revoluções podem ser mais pacíficas ou mais, uh, menos pacíficas, não é? mais uh, de guerrilhas, se assim, e então temos uma nova ordem a ascender muitas vezes depois desta realidade. Às vezes isto conduz a guerras internacionais, ok? Agora, ele compara aqui também, achei interessante esta parte de comparar as vidas humanas, que em média duram 80 anos, é? com a vida dos impérios. E há muitos indicadores pelos quais nós podemos medir a saúde dos humanos, como também podemos medir a saúde dos impérios. Okay? Por exemplo, a, a, a questão das capacidades de liderança, níveis de educação, a determinação, leis, corrupção, eficiência, alocação de recursos e a abertura ao diálogo internacional, ok? Então, nestes 500 anos de grandes ciclos que ele estudou, por exemplo, ele dá aqui o exemplo dos holandeses, quando os holandeses começaram a ascender como nova ordem, o que é que a educação deles permitiu? O investimento na educação permitiu, por exemplo, ali em 1624, o, o, o, estas décadas que chegaram até 1650, foram de grande, grande prosperidade, por exemplo, em 1624, criação do telescópio, em 1657, relógio do pêndulo, em 1670, o um moinho holandês e, por exemplo, em 1677, as naus chamadas Dutch Fluid, que permitiram as grandes viagens internacionais pelo mundo fora. Okay? E agora, primeira bolsa a nível global foi criada em Amsterdão, 1612, eu vou deixar umas fotos minhas uh, que em 2018 lá. É, é um ambiente fantástico que se vive lá, ok? Uh, o edifício original está à beira deste onde agora uh, existe a Euronext uh, Amsterdão, ok? E, e é um ambiente que se sente mesmo. Uh, eu, eu fiquei a imaginar como é que seriam na altura estas transações do, dos grandes senhores da bolsa da época, ok? Mas voltamos aqui, voltamos aqui a estes grandes ciclos e, e os holandeses permitiram inclusive a criação da primeira empresa cotada em bolsa, a companhia holandesa das, das Índias Orientais, onde foi distribuído parte do capital dessa empresa pela população holandesa. Então foi talvez o primeiro grande passo para aquilo que conhecemos hoje como os mercados financeiros vem este período de prosperidade, o que é que traz? Traz mais competição global, traz mais output, traz mais cota nas transações globais e depois é que preciso começar a proteger essa, esse grande poderio. Estes impérios começam a ter muitas relações internacionais e, de repente, há que proteger esse poderio. Como é que se faz isso? Com investimento militar, ok? Investimento militar para proteger. É isto que acontece ainda hoje, em dia, como tu poderás ver à volta do globo, grandes impérios a tentar proteger ao máximo tudo o, o, o que criar, tudo o que criaram do ponto de vista de educação, inovação, investigação, desenvolvimento, etc, etc, ok? Então, à medida que os países se tornam cada vez mais globais, há mais investimento no poderio militar e muitas vezes há excessos, e quando há estes excessos de financiamento militar para manter a posição dominante, é aqui que as coisas começam a derrapar. É aqui que as, as ordens vigentes começam a entrar em declínio porque estão a investir demasiado em, uh, no poderio militar. Isto vai causar grandes, grandes bolhas que uh, há financiamento que não vai conseguir ser pago, seja do ponto de vista de militar, seja ainda em acréscimo do ponto de vista de desenvolvimento que tinha vindo a fazer até então sem dúvida alguma, durante as guerras que, que vêm os grandes, grandes uh, desenvolvimentos tecnológicos, mas isto, à custa de muito financiamento que não vai conseguir ser pago, a bolha eventualmente há de reventar, ok? E quando se desenvolve estes mercados de capitais para as pessoas uh, poderem investir as suas poupanças em, uh, em empréstimos, em obrigações, em ações, seja no que for que financie tudo isto, seja do ponto de vista mais militar seja do ponto de vista mais... De desenvolvimento, de investigação que realmente beneficie a sociedade, o que acontece é que uh, as pessoas começam a ganhar uma fatia disso, a colocar as suas poupanças nesses investimentos, mas uh, a bolha continua a aumentar, aumentar, aumentar, aumentar. Ok? Até que, de repente, colapsará. E o que acontece também, um princípio que, que, que tirei aqui, é que quem tem uma referência, tem tudo, não? E já sabemos que atualmente uma referência é o dólar americano, no futuro poderá ser o Yuan, é muito provável que esteja a acontecer isso, ok? O Yuan na China, mas no passado já foi a Libra quando a ordem vigente era o Reino Unido. Quando a ordem vigente começou a decair e os Estados Unidos a subir, houve essa substituição, ok? Da Libra pelo, pelo dólar. E, enfim... A competição começa sempre aqui no início dos ciclos de uma ordem ascendente e, de uma, e do, do caimento de uma ordem descendente. Uh, a competição faz por preços mais baixo possível, ok? Uh, é o que aconteceu, por exemplo, com, com a China, não é? Todos nós nos lembramos que a China era a fábrica do mundo há, há 30, 40 anos atrás e de repente passou de ser a, a fábrica do mundo onde se poderia... Comprar as mesmas coisas que se poderia nos outros países, mas ali fazia-se de forma muito mais barata, de repente passou de ser a fábrica do mundo para ser o motor do mundo. ok? E é assim que a nova ordem começa em ascensão. E há aqui uma nota, há, há aqui mais um princípio que, que o Ridal refere de uh, como os descendentes daqueles que trabalharam arduamente para acumular grandes fortunas. Habituam-se, têm uma bela vida, não é? Gastam o dinheiro que os seus ascendentes uh, criaram, seja isto visto do ponto de vista do país, seja isto visto do ponto de vista geracional, mais familiar, não é? Já sabemos, muitas vezes uh, há pais que, que fizeram fortuna e depois os filhos gastaram tudo. É um princípio já todos nós conhecemos e é aqui que se começam a criar grandes, grandes vulnerabilidades, ok? Demasiada riqueza, demasiada expansão, inevitavelmente trazem fraquezas estruturais e que cada vez uh, vão uh, colocar mais em xeque a economia e a moeda vigente. Por exemplo, os Estados Unidos, desde, só desde o 11 de setembro, já investiram mais de 8 trilhões de dólares em, uh, em, em guerras, okay? a financiar guerras, e muitos mais trilhões para manter as bases militares que têm em mais de 70 países. Enfim, esta realidade continua até que o declínio ou a fraqueza económica vem precisamente de estar lá em cima. É quando se está lá em cima que as coisas começam a derrapar. Okay? Começam-se lutas internas e externas pelas questões que já falamos, das diferenças entre... Os têm muito e os que não têm nada, e, e com isto o endividamento vai começar a fazer colapsar os mercados. Pouca gente a emprestar dinheiro uh, ao país vigente, okay? com a moeda vigente, porque as pessoas começam a dizer stop para não quero emprestar mais ali à, àquele país. Okay? E neste momento estas grandes potências têm duas escolhas. Ou falham com as suas obrigações, entram em default, chamado default ou bancarrota, ou então imprimem mais dinheiro para tentar salvar a economia temporariamente, ok? É lógico que na história sempre se tentou imprimir mais dinheiro e assim uh, salvar as economias, ok? Primeiro é muito devagarinho a impressão de dinheiro, é, ninguém vai notar ninguém vai fazer diferença nenhuma e depois começa a ser um ciclo vicioso, um efeito bola de neve que não termina mais e, e, e começa-se a imprimir dinheiro massivamente, até que isto aumenta imensa a inflação e uh, diminui imenso o valor da moeda vigente, enquanto que há uma outra moeda de uma ordem ascendente que está a subir e a ganhar poder. Okay? Certamente reverás esta situação no que está a acontecer atualmente nos Estados Unidos, onde foram imprimidos trilhões de dólares nas últimas crises e onde enfraqueceram um imenso o dólar uh, em relação a décadas atrás e que, claro, a inflação está em máximos de 40 anos. Por isso já está a ver aqui os padrões, enquanto, por exemplo, na China a moeda está a ser fortificada e já se prevê que o Yuan venha a substituir uh, a moeda de referência no futuro, quando a China se tornar a potência mundial. Eu não tenho dúvidas disto, só não sei dizer quando é que vai ser, se vai ser já para o ano, se vai ser daqui a 5 anos, se vai ser daqui a 10, mas já se nota este padrão e por isso é que a ordem vigente, atual, Estados Unidos, está a sentir-se ameaçada pela ordem em ascensão, China, e começam a haver aqui conflitos, ok? Conflitos que primeiro começam internamente, e isso já se viu um bocado nos Estados Unidos, não é? Nos últimos tempos e que acabam por colidir em guerras internacionais, conflitos externos, conflitos internacionais, ok? E, e isto não é de agora, já aconteceu noutros ciclos, noutros grandes ciclos de grandes potências no passado, aconteceu entre, por exemplo, os holandeses e o Reino Unido. Os holandeses tinham o poder todo, os holandeses que eu te falei que criaram o um telescópio, que criaram a primeira bolsa de valores, ok? Eles de repente viram-se, Uh, não conseguir proteger todo esse poder e a ascensão do império vá, do an anglo-saxónico, que depois também mais tarde viria a cair e a dar substituição agora ao dos Estados Unidos. E, um, enfim, já sabemos, problemas financeiros internos geram conflitos, gera uma maior diferença, um maior wealth gap, não é? uma maior diferença entre ricos e pobres, mais conflitos ainda, e gera populismo, ok? E é aqui que muitas vezes as coisas ainda derrapam mais. Porque no populismo, nesta fase, normalmente os países tentam taxar mais, e buscar mais impostos aos ricos. Os ricos são quem? São muitas vezes os empreendedores, as pessoas que empreendem, que criam empresas, dão emprego a milhares de pessoas e que têm mais poder económico e os, uh, os que não têm nada querem ir buscar uma fatia desse dinheiro. E nesta fase, então, os ricos movem-se para outros países, movem-se para outros ativos, movem-se para outras moedas que os protegem. Isto faz com que os governos uh, nacionais tenham cada vez menos receitas no seu balanço a né? chegar, menos impostos jurudos para onde ir buscar, e assim a força vai se desgastando. A democracia passa a ficar em cheque e já sabemos que muitas vezes esta, esta redistribuição de dinheiro pode ser feita de forma pacífica, como aconteceu, por exemplo, no tempo de Roosevelt, mas muitas vezes é feita da forma mais violenta possível com conflitos internos e internacionais. Okay? Temos, por exemplo, a Revolução Francesa, a Revolução Russa, a Revolução Chinesa a nível interno e que levou a novas ordens vigentes. E, enfim, guerras internacionais ou fazem com que os vários países também tenham que decidir muito bem de que lado é que vão ficar, se vão ficar do lado da ordem que estava vigente mas que está em declínio ou se vão ficar do lado da ordem que está em ascensão e que vai ser a nova ordem dominante e por isso é que muitas vezes se vê tantos países a nível global uh, crispar não é? entre as posições que vão, vão tomar. Mais um caso aqui que ele dá um exemplo de muita impressão de dinheiro que aconteceu durante a guerra anglo-holandesa, ali entre 1780 e 1785, que acabou por desvalorizar completamente a moeda e, e tornar o um império holandês irrelevante. E depois no Reino Unido, também durante a Segunda Guerra Mundial, muita impressão de dinheiro para financiar a guerra. A Libra acabou por perder o valor todo e o Reino Unido <risos> acabou por cair. Depois acaba por, então, acontecer isto também nos tempos mais recentes com o dólar americano. Já se está a assistir ao decaimento do dólar americano, está-se a assistir a conflitos internos dentro do país por desvalorização da moeda e por haver uh, mais diferenças entre os muito ricos e os muito pobres estes conflitos internos estão a escalar para conflitos externos, vemos muita guerra para já ainda só económica, do ponto de vista, ou da ameaça econômica, ponto de vista, entre os Estados Unidos e China, com ameaças de deslistagem de empresas chinesas não, nos Estados Unidos, aqui guerras entre mercadorias, se vamos importar, se vamos exportar, se cortamos, etc. E, enfim, as guerras internacionais também estão aí à vista de todos infelizmente, mas estamos a assistir a isto, de uma ordem ascendente a cruzar-se com uma ordem descendente, ok? Por isso, em resumo, muito resumido, o que é que acontece nestes grandes, grandes ciclos de mudanças de ordens, nós começamos numa fase de ascensão quase meio vertical, não é? Porque há uma ordem nova vigente que veio de um período revolucionário, ninguém quer uh, interceder contra essa ordem porque tem medo, então há muito investimento na educação, é um período próspero com muita inovação, muito investimento no desenvolvimento tecnológico, isso é um efeito de bola de neve que cada vez faz prosperar mais o novo reino, até que se começam a criar alguns excessos de financiamento para proteger todas essas relações internacionais que essa ordem criou e proteger todo esse desenvolvimento tecnológico que essa ordem criou, é preciso investir muito no poder militar, o poder militar acaba também por, Criar ainda mais ou aumentar ainda mais a bolha financeira que virá a rebentar mais cedo ou mais tarde, porque é completamente impossível levar o, as árvores até ao céu durante muito tempo. Okay? A partir desse momento, a fase começa a ser de declínio. O rebentamento da bolha leva a conflitos internos, leva a que uh, os que não têm nada e os que têm tudo entrem ali muito a conflito muitas vezes começam novos regimes revolucionários, há também alianças em termos internacionais a fazer e por vezes pode evoluir então para uma guerra mais internacional. À medida que a moeda do país com a força a perder a força vai caindo, à medida que a moeda do país emergente vai ganhando força. Ok? Espero ter de trazer aqui um bom resumo das principais ideias, dos principais princípios das novas ordens e como isto tem implicações a vários níveis. Eu não costumo trazer para o canal aqui estas questões mais políticas, mais sociais, sobretudo trazemos aqui a parte mais económica, mais financeira também, e espero que sinceramente tenha conseguido ajudar aqui, pelo menos, a ativar o bichinho de como é que estas novas ordens podem ser criadas ou destruídas das ordens antigas. Vou deixar aqui em baixo o link para o vídeo do Rei Dálio, sem dúvida alguma é um vídeo tremendo, recomendo que vejas, vale mesmo mesmo a pena e, e claro, o livro irá estar aqui na, na minha prateleira, na minha biblioteca porque acho que é um livro muito importante para compreendermos todas estas implicações do ponto de vista económico, financeiro, militar, social, educacional, etc, etc. Okay? Agora, nota final que chegaste até ao fim, por isso parabéns, antes de mais nada, parabéns a ti que, que chegaste até ao fim daqui deste vídeo e já agora diz-me aqui nos comentários chegaste ao fim, okay? já sabes, hashtag eu chego até ao fim e uh, uma nota final que é nós podemos uh, evitar este declínio, seja uh, do ponto de vista do país, da nova ordem, seja também uh, daquilo que uh, nos diz respeito a nosso ponto de vista uh, pessoal, ok? Então como é que podemos evitar este declínio e o princípio final que te quero transmitir? É muito simples, é talvez o princípio mais simples do ponto de vista financeiro e que infelizmente 90% ou mais das pessoas não não se rege por ele, ganha mais do que gastas, ok? Ganha mais do que gastas, ou gasta menos do que ganhas, se quiser, é parecido, ok? É parecido, e, e se o fizeres, garante que vais ter muito sucesso financeiro e também muito, muito livre, pessoal, vais poder dormir bem à noite, ok? Desejo-te um forte abraço lucrativo e até o próximo vídeo. Até já!